Bom dia, pessoal! Tudo bem? Hoje é sexta-feira, o Dani tá de férias, o Pongo já tá aqui pedindo carinho. Olha o que o Dani achou ontem no mercado. Oh. Ai, que bom. Como é o nome disso? Ah, não, não é acerola. Como é o nome Carambola. disso? Carambola! Mas o cheiro, nossa, me lembra da casa da minha avó. A minha avó costumava fazer doce de carambola, não doce, uma compota, assim, uma sopa de carambola, não sei explicar direito Era uma sobremesa com pedaços de carambola e uma água doce, assim, e a gente comia aquilo de colher, assim Escreve aqui nos comentários se você conhece essa, essa sobremesa, era muito bom é, A gente acordou cedinho porque eu tenho acupuntura daqui a pouco E depois a gente tem que voltar e editar dois vídeos, pelo menos, hoje. <risos> e depois vocês vão vir junto também com a gente Então, bom dia! Eu fui comprar umas florzinhas agora para pra acupunturista Porque ela participou de dois vídeos aqui no canal Aqui não, é, aqui vocês viram um rapidinho, na né, semana passada no outro canal, no Vivendo, onde eu falo sobre saúde, endometriose e tudo mais Ela participou de dois vídeos, assim, inteiros, sabe? Aí eu achei super legal a disposição dela de falar para as mulheres e tudo mais, explicar Peraí. aí Aí eu fui comprar uma florzinha para ela na minha floricultura preferida Olha que graça, olha que lindinho isso Ai, gente, as floriculturas daqui tem umas coisas, assim, que você fica babando Eu falo... Ah, sempre eu for, o dia que eu for rica eu vou comprar flor fresca todo dia para pôr lá em casa ai é muito lindo muito lindo eles têm muito bom gosto assim na minha opinião né é um gosto igual o meu então, <risos> então acho que tem bom gosto yeah i'm We can party till the sun's down. Baby, let me buy you a drink while we're dancing. A blink, I could go for some Queen b This is going boom, boom. Baby, hey, if you're looking for some crazy, hey, I'll tell you, everybody's getting in of line for the water slide. estacionamento mais apertado da Suíça. Vocês lembram que semana passada eu não lembrava onde que eu tinha entrado né, no estacionamento? Ou saído do estacionamento. Nossa, que claro. Agora eu tenho que prestar bastante atenção. Onde que eu tô saindo? Ai, ah, é do lado do Starbucks. Ok. Ok, ok. Na volta vai dar tudo certo dessa vez. <risos> é muito perto. Do lado desse prédio Quem vai entender? Olha lá a entrada do estacionamento Só tem essa plaquinha azul ali Bom, é que eu já tô fazendo Meu exercício do dia também Porque tem que subir quatro andares Na escada O elevador tá estragado Gente, eu, eu acho que eu nunca senti isso Eu acabei de sair da mesa ali De acupuntura Da mesa, tudo na caminha eu mostro depois pra vocês É Pra levantar Eu falei pra ela, por que eu tô me sentindo tão pesada Assim, as pernas pesadas Ela falou, é porque você relaxou E eu realmente, eu relaxei Nossa, eu tava quase dormindo ali Foi um relaxamento profundo Foi delicioso, foi muito bom Deixa eu mostrar Eu tô sem calça ainda Vou Mostrar pra vocês como é Ela tava deitada aqui Aí ela colocou umas agulhinhas em minhas luzes e tudo E a musiquinha a calminha tocando no fundo Sério, me explica como é pra eu entrar no meu carro agora aqui Hã? O que que esse cara tava pensando? Olha o tanto espaço que tem aqui Não muito né, também, mas olha isso Eu vou ter que entrar por esse lado aqui Sacanagem Olha, olha isso E detalhe, eu deixei a porta do, do carro meio aberta Meu, sério, quem faz um estacionamento desse jeito? Deve ser coisa de engenheiro, não de arquiteto. Sabe como é que é, né? Aquela eterna briga entre engenheiros e arquitetos. que na Suíça também existe. Deixei o carro aberto. Eu deixei o carro fechado, na verdade, mas... Ai, minhas costas estão piores hoje de novo. Mas a porta estava meio aberta, ó. Ai, ai, ai. vamos pra casa. Deixa eu só contar. Ela gostou das flores, gostou. Aí ela ficou, ai, não precisava tá. e tal. Falei, ai, ah, né? Aquela reação que as pessoas, todo mundo fala, né? Não precisa. Mas eu sei que você gostou. O Dani tá me ligando. Ei, eu preciso ver pra onde eu tenho que ir agora. Ai, fica bom. Deixa eu me gabar do meu marido. Olha a salada que ele fez pro nosso almoço. Hum, ai, que delícia. Isso daqui é um molinho de tahine com, sei lá, limão, ervas, etc, etc. Que delícia, muito obrigada. Nada. Ele ficou cozinhando enquanto a gente enquanto A gente, tava editando Eu e minha sombra <risos> E de noite Eu vou fazer uma pizza vegana E daí a gente vai comer o resto dessa salada com a pizza <risos> Nossa, quanto bom Vamos <risos> de na Gosto de guardanato, menino, Que escroto! Tipo, <risos> tava assim. A boca vindo pra orelha, tava um fio subdivado. Assim, que nojo, seu pongo. porco! Seu porco! Seu porcão! nojo! <risos> <risos> seu porcão! Faz né? muitos anos que eu não como carambola. Porque carambola não nasce aqui na Suíça, né? Obviamente. Hum hum. Longo, hum. hum, hum, hum, hum. Nossa, que ela solta. tá super boa. Assim, super madura. Só que ela podia estar mais docinha. Uhum. Essas frutas que amadurecem fora do pé, elas ficam um pouquinho menos saborosas. Que, às vezes bem menos. Mas tá bom. É, é? bom o come? Não sei se pode. E foi bom. Nossa, foi, foi isso só? Ah, que sal! Agora vira tudo. Uhum. Barulheiro agora. Gente, vamos procurar apartamentos com a gente? Uhum. Vamos, vamos se mudar com a gente? Estamos indo visitar o primeiro apartamento dessa saga agora de procura <risos> pior é que amanhã é nosso aniversário de casamento, né? 11 anos E a gente vai, para comemorar, a gente vai fazer uma trilha, uma caminhada Nós amamos fazer caminhadas bem longas, assim Ele é um pouquinho mais preguiçoso, mas eu gosto de fazer bem longas e, e o tempo vai estar assim amanhã, chovendo Mas vamos lá, né? Não gostou? Não. É. O Daniel acabou de falar assim, ó. Eu queria morar naquela casinha lá Não naquela, na fazenda do lado <risos> Na fazenda, casa. não aqui Esse edifício, é o não problema Nosso problema maior é que agora A gente está acostumado com um apartamento Muito grande, né? Ah. Para nós dois ele é muito grande E ele é barato, a gente pode pagar ele Porque ele é bem mais afastado Daqui, da onde uhum. a gente quer morar agora E aqui Para alugar um apartamento daqueles Aqui, para nós é... É impossível, no momento, então... Ah, bom, volta ter que downsize Diminuir um pouquinho Diminuir as, as expectativas e tudo mais Não é fácil, mas eu oh. acho que vai valer a pena Porque a gente vai trocar o, o tamanho do apartamento e tudo por... Lugares onde Outros a gente se sente onde em casa. É, está onde a gente. É, estar em casa, na verdade, né? Se quiser, a mesma coisa que dá pra fazer também é olhar apartamentos que, que um pouco mais velhos. Eu não tenho problema em morar num apartamento um pouco mais velho Desde que seja bom. Não, eu também não. Não precisa ser um apartamento novo desses caras. É. Mas olha que bonitinha. É, é legal aqui, na verdade. Olha, legal tipo a... que tem Esse campo grande aqui pro Ponga é assim, uma delícia. Hein? É, o paisagismo do lugar, assim, é super caprichadinho, bem legal. Ótimo para crianças porque é fech... tudo fechado ali da rua. Olha, ali que penta bom. Ali, a gente quer morar lá, no pé da montanha, sem vizinho. Quando você passa horas na cozinha, corta o dedo. E a receita não dá certo. Quem tiver uma boa receita de pizza vegana, da massa principalmente, por favor, passa pra gente. Na verdade, eu não sei, eu acho que essa receita não é nem ruim. Ela, eu só não tinha fermento mais em casa de pão não era suficiente, então ficou, eu acho que ficou bem ruim a minha pizza. Mas enfim, agora a gente vai finalmente jantar. E a gente vai trocar uns presentinhos, lembrancinhas só que a gente comprou um pro outro assim, porque amanhã a gente tá fazendo 11 anos de aniversário de casamento. E, e a gente gosta de dar os presentes sempre na noite anterior, porque a gente é meio ansioso pra ganhar presente e pra dar presente, principalmente. Dani <risos> me deu uma caneca nessa caixa uma vez, dos Estados Unidos. Aí ele guardou a caixa e todo o presente que ele me dá depois disso ele dá nessa caixa de novo. Prático, né? É tão prático. No way! <risos> o que, que era aquele outro pacotinho? O seu, seu segundo gostei. presente? Obrigada, amor. Isso é demais. Agora fecha a caixinha de novo pra eu te dar o teu segundo presente. Por que, é que tem que ser chaco? Porque eu assim? preciso apoiar a câmera ali Ah, eu achei que você ia usar a caixa O <risos> que é que você... Vai é dar uma massagem? Uhum. Hum. Tá precisando? Sim, sempre É uma montanha? né? Ah, deixa eu ver, eu não consigo ver Deixa eu te uma coisa Quando chegou o pacotinho daquele tamanho, eu fiz assim Essa mulher não consegue segurar a curiosidade de ficar Se eu compro alguma coisa e deixo escondido, ela fica me perguntando o que, que é, onde que tá, quando ela vai ganhar não. E se chega algum pacote eu não tô em casa, ela sempre pega a para ver se ela consegue descobrir o que é. Ah, eu já sabia, eu já imaginava o que era. Mas, muito obrigada. Eu deixei a etiqueta do preço porque <risos> você precisa trocar. Mas não é para olhar para etiqueta, é só para olhar <risos> o presente. Olha, os nossos dois presentes tem a ver com montanha. adorei muito. A gente vê vocês amanhã. Ou depois de amanhã. Não sei agora. No próximo vídeo. Obrigada por assistir, gente. Um beijão. Até mais. Tchau. Tchau.